SPED ECF com o SCI Único Contábil é show de produtividade e segurança para a sua contabilidade. O recurso de passo a passo do SPED ECF identifica automaticamente o tipo de tributação da empresa e direciona o usuário para cumprir as etapas necessárias para realizar a exportação das informações contábeis e fiscais de forma consistente. Basta seguir as informações do checklist e clicar nos links de direcionamento dentro de cada etapa para as telas de ajustes de cadastros, revisão de saldos, análises das demonstrações, preparação dos registros e exportação. O recurso oferece ainda o fechamento das informações através do único auditor contábil que faz a conferência e validação dos dados, além de apontar em consistências. O passo a passo do SPED ECF é um recurso gratuito para clientes único. Acesse sci.com.br ou ligue 0800 47 0808 e saiba mais.